Utilidade e aplicações O dirigente de trabalho realmente interessado e estudioso dos problemas e fenômenos do comportamento humano tem no desdobramento múltiplo uma ferramenta extraordinária de trabalho e pesquisa, pois o agregado humano dissociado faculta uma visão muito mais clara e objetiva e compreensão maior dos processos perturbadores da harmonia comportamental e da saúde de ser encarnado. Os atributos de cada nível ou corpo ficam aí bem evidenciados, bem como os desvios relacionados com esses atributos, podendo-se trabalhar com cada um deles separadamente de forma bastante segura e eficiente. Cremos que com a rearmonização dos corpos mais próximos do consciente físico, duplo etérico, astral e mental superior, geralmente impregnados de informações negativas efervescentes, automatizadas ao longo da evolução e conflitos de toda a ordem, a criatura consegue a desejada cura. Por imposição dos mecanismos e estruturas superiores do espírito, alma moral e consciencial sediadas no corpo budi que determinam e comandam o um processo evolutivo superior, esses quatro corpos inferiores se tornam em verdadeiros núcleos de potenciação onde a ordem do bem em conflito com os desejos e condicionamentos inferiores se atritam permanentemente, gerando em direção ao consciente e corpo físico cargas muito intensas de desarmonias. Irmã Tereza, que estuda e orienta o tema em nosso grupo, nos diz que cada corpo tem seu núcleo de potenciação particular, e nós deduzimos então que todos juntos formam o grande núcleo de potenciação da consciência, estudado e pesquisado pelo Dr. Jorge Andréa em sua obra. Essas cargas, quando liberadas em excesso ou mal dosadas, geram os desequilíbrios comportamentais ou fisiológicos. O trabalho de rearmonização objetiva e correta de cada nível fará com que o psiquismo do paciente fique menos sobrecarregado, podendo, dentro de seu grau de capacitação alcançado e da proposta reencarnatória, conduzir-se de forma mais harmoniosa e menos conflitada. Por estudo e observação nos trabalhos, percebemos também que os vícios químicos, principalmente onde hajam os componentes alucinógenos, perturbam as barreiras vibratórias desses núcleos, fazendo com que cargas de conflitos e memórias de passado vertam para o consciente perturbado e desarmonizando a criatura. O duplo etérico, que se perde pela morte física ao se reconstituir para a nova reencarnação, recarrega-se com informações instintivas, do atavismo ancestral e dos níveis de consciência, arquétipos e automatismos gravados ao longo da evolução. Recursos esses de que se vale instantânea e automaticamente nos momentos de enfrentamento de situações conhecidas ou desconhecidas, provendo os recursos necessários e colocando o corpo físico nas melhores condições possíveis de funcionamento e eficiência. Ao mesmo tempo, grava em si também as desarmonias e traumatismos existentes em seus parceiros, como já tivemos oportunidade de observar duplos lesados que geravam dores não diagnosticadas em seus corpos físicos. O duplo etérico é tão delicado que uma leve pancada que não lesa o corpo físico pode lesá-lo com certa gravidade provocando sintomas a nível físico. Notamos que ao desdobrarmos o paciente, a espiritualidade traz geralmente à incorporação o corpo mais necessitado, mas em havendo equipe preparada para desdobramento múltiplo, a tarefa fica mais facilitada, pois já serão incorporados dois ou mais corpos do paciente. Diz Mirames na obra Francisco de Assis, que ao reencarnar-se o espírito herda de seus pais suas incoerências e dificuldades comportamentais, que lhes são transmitidas pelos genes, pois cada vício ou comportamento do ser se grava profundamente no seu cosmo e se transmite por herança vibratória a seus descendentes. Os cromossomas gravam nas suas delicadas linhas de força essas desarmonias e fazem com que essas informações se revelem no devido tempo. No caso de desdobrarmos a criatura e os componentes da mesa não estiverem atentos e nem detiverem conhecimento sobre o desdobramento múltiplo, poderão confundir outro corpo com um obsessor ou outro espírito, pois entre um corpo e outro pode haver completa e total oposição comportamental, confundindo os trabalhadores menos atentos. Por outro lado, como referimos antes, dois corpos associados numa mesma frequência ou apegados numa mesma encarnação ou vício dificultarão o desdobramento. Não poucas vezes lutamos com essa dificuldade sem entendê-la. Nesses casos devemos tratá-los separadamente e até isolá-los. Se for o caso, mas sempre estar atentos a isso, pois aí reside a grande dificuldade no tratamento de viciados em geral e no alcoolismo principalmente, porque muitas vezes o paciente vem repetindo o vício a várias encarnações. Diz Irmã Teresa que um corpo, seja qual for, aferrado em determinado condicionamento, pode tornar-se um verdadeiro tirano, dominando, perturbando e oprimindo os demais, tornando-se verdadeiro vampiro das energias do corpo físico e das demais energias que deveriam servir à comunidade do agregado espiritual. Quando isso acontece, a criatura fica incapacitada para a vivência da proposta encarnatória ou assimilação de novos programas vivenciais. Como tratamento, temos que apagar seus conhecimentos e lembranças através da despolarização de memória fazendo com que esqueça seu passado de poder e mando, reduzindo e redimensionando sua configuração, pois geralmente apresenta-se agitado, monstruoso e disforme, nutrido egoisticamente pelas energias que deveriam servir à evolução harmônica do conjunto. Com isso, a parte encarnada fica prejudicada, pois os estímulos oriundos do corpo búdico não chegam a repercutir no agregado cerebral, onde só chegam os impulsos provenientes do usurpador que manobra os demais, porque conhece as tentações do mundo material. Acontece também de um desses corpos, de forma deliberada, prejudicar sua parte encarnada numa tentativa de livrar-se dela. Muitas vezes, de forma sorrateira e sutil, deseja a morte do corpo físico, mas covardemente não assume sua intenção. Aí então busca um vício ou um comportamento perigoso, onde pode acontecer um acidente. Muito comum isso no caso das pessoas que buscam drogas e desencarnam por overdose, deixando a impressão de que são vítimas dos pais, da sociedade, do traficante ou de outra circunstância qualquer, nunca de si mesmas. Parecem pobres, coitados, incompreendidos e, na realidade, são doentes da alma.